Eu costumo dizer assim: quando tá tudo muito bom, ninguém tenta entender o que aconteceu. E, e tá errado. Você tem que entender onde você acertou. Porque normalmente o nosso resultado vem de uma repetição de acertos que você fez. Isso. E você consegue crescer muito com isso, né? Tem muita gente que pergunta: pô, qual que é o segredo do Gold pro Platinum? Aí eu sempre falo: repetiu o que você fez e deu certo. Porque, tipo assim, você chegou no faturamento, cara, você fez 80 mil acumulados nos últimos 60 dias. Pra você fazer 200, se houver mercado, normalmente o que você precisa, cara, é repetir o que funcionou, repete o que funcionou, repete... Ah, sempre é repete o que funcionou, não quando o jogo cresce e você começa a faturar milhões, vamos colocar assim, ah, tô chegando, passei 500 mil, tô saindo ali do simples, tem que fazer uma jogada tributária, aí sim, você ganha dinheiro onde? Jogada tributária, sim. logística, aí é outra pegada, Perfeito. mas até você chegar em 200 mil, 300 mil, normalmente é uma repetição de ações, não tô nem dizendo de produto, mas é uma repetição de ações que você vai fazendo e você vai puxando, Exato. mas você não tem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 e no teu segmento, pode ser que seja ruim. Sim. Pode ser que no seu ou no meu não seja ruim. Perfeito. Então, tipo assim, não é. A galera fica procurando, muitas vezes, uma... um consolo. Exato. Tipo, o mês é ruim, ah, o mês é ruim, viu? Por isso que eu vendo pouco, porque o mês é ruim, cara. Então, aí eu vendo pouco. E não, entendeu? Tipo, cara, vai atrás, vai a fundo. É o que eu falo: tira emoção. Normalmente Exato. tem a maioria das decisões, a maioria dos os números não aumentem. A tua empresa ela vai te guiando e vai te mostrando o que está acontecendo, o mercado vai te mostrando. E a gente está chegando no ponto que a galera da sorte está ficando para trás. Por quê? Magalu já bateu 100 mil vendedores, B2W 100 mil vendedores, Mercado Sim. Livre já tem mais de 100 mil há muito, muito, muito, muito tempo Sim. atrás. A gente tem Shopee que já deve estar tá chegando próximo dos seus 100 mil vendedores. Sim. Então não está sendo mais um mercadinho que eu disputo aqui com você, que eu disputo só com o imperador. Não, não. A gente Exato. disputa com o Henricão, com o Charles, com o seu José da esquina, com o Eduardo da outra. Perfeito. Então tá na hora de começar a evoluir. Eu acho que esse é o ponto, sabe? Esse é o ponto mesmo. E as pessoas têm que partir para essa evolução, porque contar com a sorte... Cara, eu até digo assim, ó. vamos lá, o que é, que é sorte? No mundo de hoje, de tanta violência, sorte é você estar tá vivo. Isso é sorte. Agora, o resto não é. O resto é estratégia. O resto não pode ter emoção. O resto é sangue nos olhos. Então, muitas pessoas, não sei se você vai concordar com isso, mas muitas pessoas elas olham assim, que tem a ver com a dor, tem a ver com olhar, igual você falou de setembro, né? é, mês é fraco e tal, e se acostumar, se aceitar essa situação. Você tem que ser fora da curva quando você trata de lidar com a internet. Você tem que ser fora da curva Então a gente tem o que, falando de trabalho A gente tem CLT, concursado, que não deixa de ser um CLT também Então vamos botar tudo, CLT e os fora da curva né? Os professor publicitário Então os bicho grilo Boa. Né? Então assim, tu quer ser bicho grilo Mas cara, não é querendo acordar é, 11 horas da manhã Querendo ir dormir é... Ah, beleza, eu vivo de internet, eba, legal Daí você tem grana, daí você tem garro, você tem é, helicóptero, você tem não sei o que. Gente, acorda para vida. Marketing, marketing, ponto, mais nada. E vai ver se essa pessoa, essas pessoas ali, é, elas fizeram assim, igual no, nos reels ali, dedo muda, dedo muda, não é. Não, não é. Não é. é construção, né? Eu falo constância, muito disso. Constância, né? É, você, você tá construindo algo e construir tem que ser constante. É, tipo assim, não tem resultado sem constância. O marketplace entrega isso. A relevância nada mais é do que você ser constante. Sim. Do que se você se posicionar e ter resultado de forma constante. Isso te faz ser mais relevante. E quando a gente fala de transformação, a gente está falando de construção. Né? Tipo assim, é aquela transformaçãozinha que demorou seis anos para acontecer. Para a pessoa poder chegar ao um nível... O, o e-commerce transforma? Transforma. Sim. sim, ele possibilita que você saia do CLT e você vá viver uma vida confortável? Sim, sim. isso sim, mas é uma construção. Se você tiver a cabeça, né? Exato, é o, que, é o que a gente vê, outro erro com bunzaço, né? Porque você começa a faturar muito, você começa a ter oferta de crédito. sim E aí você vê os caras comprando casa, os caras comprando carro... O cara vai comprando cada hora uma coisa nova e ele fica lá com a parcela do empréstimo no Mercado Livre de 30 mil reais para pagar. Uhum. Só que ele comprou uma BMW. Exato. E agora, o que, que ele faz? Ele vende a BMW ou ele quebra o negócio dele. Sim. Então, assim, acho que, de novo, a gente volta no conceito da evolução, da evolução de gestão, das pessoas evoluírem como gestores... Para poderem ter um negócio durador. Porque tem que ter cabeça. Eu, eu achei mais o que você falou. Tipo assim, a gente tem que ter cabeça. Porque você vê muito faturamento rodar. Às vezes você tem 30, 60, 90 no teu fornecedor. Se você olha para o teu caixa, você tem 400, 500 mil reais dentro do teu caixa. Sim. Só que você tem 400 de boleto já emitido para 30, 60, 90. Que se você não marcar bobeira no teu fluxo de caixa, você fica sem grana. Exato. Então assim, tem que ter cabeça. Tem que ser usado. Tem que ser inconformado. Eu gosto muito de falar isso. Nós temos Top. que ser inconformados. Mercado caiu. Eu tenho que ser inconformado. Porra, o que, que eu posso fazer? Sim. Ah, mas ele só caiu. Cara, então, tá. E como é que eu faço para cair mais pro imperador e menos para mim? Exato. Porque se nós estamos no mesmo mercado, a demanda caiu, eu preciso que caia mais para você do que para mim. Exato.